Hoje, quarta-feira, dia 10 de maio, acabou de sair para o telemóvel, para o celular, o jogo Heroes of Middle Earth, Heróis da Terra-Média. E vamos agora jogar o primeiro gameplay. Vamos ver como é que é este novo jogo de O Senhor dos Anéis. Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT Games. Hoje estamos aqui para jogar o jogo que acabou de sair para o telemóvel, o jogo de Lord of the Rings Heroes of middle Earth, Heróis da Terra-Média. O formato aqui do vídeo está um pouquinho diferente porque uh, nós vamos estar a gravar, eu a jogar. Então não vamos ter um vídeo assim com o cenário na mesa e tudo mais. Eu vou estar a jogar o jogo no telemóvel, vou fazer gravação de ecrã, e vou estar a gravar com a webcam das minhas reações, para ver o que é que eu acho do jogo, quais as primeiras impressões. Vocês pedem muito aqui no canal vídeos sobre jogos, gameplays, mas infelizmente não há tempo para tudo. Eu, pessoalmente, eu adoro jogos de, de relacionados com o universo de Tolkien, na verdade até já partei alguma vez aqui convosco, eu acho que foram os jogos inspirados no, nos filmes, e não só que me fizeram querer ler Tolkien. Porque quando eu vi os filmes, eu era criança os filmes saíram, o primeiro filme saiu quando eu tinha 6 anos. Para mim, a verdade sobre Tolkien era aquilo que estava nos filmes, não é? Eu não sabia que existiam um livros. E depois, quando comecei a jogar os jogos, um, o Battle for Middle-earth, que é o meu jogo favorito, e depois também joguei os do The Towers e Return of the King, uh, joguei também o Terceira Era, joguei também o jogo da Irmandade do Anel, que é este aqui, que não é inspirado nos filmes, ele é de 2003, este aqui, que tem o tom bomba, ele tem a floresta velha. Então, eu, quando jogava estes jogos, ficava muito muito curiosa, porque haviam personagens, haviam lugares, haviam coisas que não estavam nos filmes. E eu questionava-me se estas coisas inventadas para o jogo eram mesmo inventadas ou existiam nos livros. Então, foi aí que eu quis, de facto, começar a ler Tolkien. Eu gosto muito de jogar, mas lá está. Infelizmente, hoje em dia, eu não tenho tempo para jogar uma pessoa trabalha uma pessoa tem vida pessoal, uma pessoa tem o TT, eu não consigo fazer tudo, não consigo tirar tempo ao fim do dia para jogar. Eu gostava, mas não consigo. Em 2021, nós chegámos a trazer a análise do jogo Shadow of Mordor, Sombras de Mordor, com a ajuda do Rafael do, da página Oculus Nerd, ele tem também um canal do YouTube onde ele faz gameplays, onde ele fala sobre jogos, aconselho-vos a passarem por lá. Uh, mas são vídeos que levam muita preparação e fazer um gameplay é algo que demanda consistência, não é? Nós não podemos começar a jogar um jogo agora e só trazer o próximo vídeo daqui a um mês. Então por isso é que nós também não trazemos muito conteúdo desse género para vocês, porque nós não temos tempo, nós não temos tempo. E eu fico com muita pena porque eu tenho jogos, eu tenho jogos quase todos do Senhor dos Anéis, inclusive eu também gosto muito de jogar Lord of Rings Online, Senhor dos Anéis Online, e também não jogo há quase um ano porque não tenho tempo. Mas agora, com o anúncio deste novo jogo, não é? deste jogo Heroes of Middle-Earth, eu pensei, não, o jogo vai sair e nós vamos falar sobre ele, vamos gravar gameplay, nem que sejam as primeiras impressões do jogo. Depois, também com santo o vosso feedback, nós vamos ver o que é que vamos fazendo uh, em relação à continuação do jogo. Eu não sei como é que é a história do jogo, não sei qual vai ser a história do jogo, eu sei que, pelo que o trailer nos mostrou, é encontrado um anel. Um novo anel do poder. O jogo é um RPG, é um jogo de estratégia, onde temos a luta por turnos. Ou seja, nós lutamos com o nosso bonequinho, o nosso outro bonequinho luta, depois o inimigo luta contra nós, ele luta outra vez, nós lutamos. Pronto, aquele jogo de por turnos, por rondas. Este jogo foi anunciado há cerca de um ano, ele teve um lançamento limitado em alguns países e agora hoje saiu para todo o mundo, com exceção de alguns países onde nunca estreia nada. E aqui estamos, hoje no dia da estreia.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 Obrigada. Este jogo é um jogo pela EA, pela Electronic Arts. Eles já lançaram os jogos dos Senhor dos Anéis, o Battle for Middle Earth, o The Two Towers e o Return of the King, baseados nos filmes, também são da EA. E uh, este jogo é gratuito, não é? Como é a maior parte dos jogos que nós temos para, para o telemóvel e para o celular, só que se vocês quiserem aumentar e crescer no jogo... Então, o jogo saiu há pouquinho, ele saiu às 6 da tarde aqui em Portugal, aí no Brasil seriam 2 da tarde. Então, vamos lá começar agora a jogar. Eu já estou aqui a fazer Telemol, Tinha aqui o telemóvel assim num pequeno tripé. E vamos lá aqui, então, começar. Eu estou muito ansiosa. Ok, temos aqui o logo do jogo. Heroes of Middleheart. EA, EA Games. EA Games, Capital Games. Middleheart Enterprises. E aqui, então, esta imagem do jogo, que já conhecíamos. Temos aqui... Ok, ia dizer os personagens, mas foi rápido. Temos ali o Aragorn. O Frodo, o Sam, o Gandalf a voar com o Witch King Então vou só por aqui alguns dados Eu Aceito tudo, aceito os cookies, aceito as condições todas Ok Carregando Bem O jogo está em português Portugal. Ok, temos aqui Portugal não, do Brasil sim, importante Vamos ver Ok, temos um anel Um cidadão de luva Um anel com uma pedra azul É um novo anel, então não é um dos três anéis élficos. Temos um mago roxo no símbolo de Weathertop, do Sul, como do vento, do tempo, do vento. Temos ali o Frodo, coloquei ok, o Aragorn, uma tempestade. Então isto será no início do Senhor dos Anéis, certo? Passo largo. Ok, então isto está mesmo em PTBR. PTBR, exato. Eu não preciso de escolher a língua, ele, por ser de Portugal, associou PTBR, não é? A gente é assim, não há PTP em lado nenhum. Uh, que neve é esta? O topo do vento não costuma ficar assim. Disse o passo largo ao Frodo. Exato. Mary, Pippin, Sam. Onde estão vocês? Passo largo Temos de encontrá-los. Ok, então suponho que isto seja o início do Senhor dos senhores anéis. Os Nazgûl estão chegando. Será que aquilo depois são o Nazgûl? Temos de chegar ao topo. Ok. Então vamos lá. Lutar. O Lugro Voraz. Você sente o poder emanando do seu anel. Ele lhe dá controle sobre as ações. Então foi o Aragorn que encontrou o anel? Você sente uma vontade irresistível de sessionar este ataque básico de Frodo. Ok, atacámos, tiramos muita vida um ou azul. Então começamos logo o jogo assim a jogar, ok. Sobre cada unidade aliada e cada unidade inimiga, uma barra de vida mostra quanto dano elas podem receber antes de serem derrotadas. Ok. Abaixo da barra de vida está a barra de velocidade, que indica quanto tempo uma unidade tem até ao seu próximo turno. Ok, então temos vida e tempo. Rodada 1 um concluída, ok. Vamos à parte 2, então. O Fera Negra. Então aqui os nós a nome, ok. Faz sentido para os distinguirmos uns dos outros, não é? Ah, ele tirou muito pouca vida e nós tiramos muito a ele. Okay. Nossa, então isto serão, Ok. Não é uma catecina, mas é... Atacamos... É preciso ser vigor para habilitar habilidades especiais, habilidade... ataque com a habilidade queima as sombras do Passo Largo Ok, então quando temos assim habilidades especiais temos estas, não sei se é Catecines que se diz, mas temos estas. É Arwen? O mago o roxo... What? Ele tem um anel no de dedo, não é? Porque vê-se um brilho Ok. Então voltamos para a cena do início. Nossa, não entendi nada. Carregando. Oh, Arendil, meu Deus! Ah! Não estava à espera. Ah, você acordou. Eu ouvi o seu anel do poder chamando. Eu sou Arendil, um protetor da Terra-média. Não se preocupe, você está em segurança aqui no meu lar. Ok... Não há conexão Há conexão sim Há muito tempo Evoquei a ajuda dos Valar Para derrotar o grande inimigo dos elfos e dos homens Porém o preço era que eu jamais poderia retornar à Terra-média Agora o perigo chegou De uma nova forma Histórias que precisam ser contadas estão se desfazendo E uma figura disfarçada surgiu Conectada a esse caos que será aquele mago roxo Somente você e seu anel de poder Podem corrigir estas fendas no tempo E restaurar a Terra-média Fendas no tempo? Então temos aqui viagens no tempo Hum. Para começar, devemos falar sobre o seu vínculo com estes heróis no rumo do tempo. Os fragmentos destes heróis são como lembranças, fragmentos da Terra-média, que você pode reunir com o poder do seu anel. Os fragmentos, com fragmentos suficientes, um herói pode ser invocado. Então, antes dele desaparecer, ele tem ali uma pedra verde. Será que é a Elessar? Porque numa, numa das versões do legendário, numa das versões da história da Elessar... Hum... A Elessar foi forjada em Gondolin, passou para Idril, não é? Que depois deu ao seu filho, é Arendil. E quando ele foi para Valinor, à procura de... Para pedir ajuda aos Valar, ele levou a pedra. E conta-se que quando... O Lorynx, Gandalf, quando ele veio para a Terra-média, na... na Terceira Era. Ele trouxe a pedra consigo e entregou-a à Galadriel. Que depois entregou -a, a Aragorn, no Senhor dos Anéis. Será que é? Mas ela não tem... Não tem as asas da águia. Mas é uma pedra verde, não sei. Ele tem aqui também umas, umas asas, não é? Em homenagem ao seu pai, não é? E à sua mãe também. E temos aqui umas. Assim, um símbolo de umas nuvens e de umas ondas. E ele tem ali uma pedra, será? Assim, Mário. Adorei. Então vamos lá, continuar com a história. Coleção, ok? O meu nome é Ringbearer668. 2, 5 e depois espero que dê para tirar isto Coleção, vamos lá Vamos invocar o Passo Largo O ok, que temos aqui? Personagens Alreda, Bolg Al Albarat O Goblin Mestre Alreda, não sei quem é não... Mas pronto, vamos lá, invocar o Passo Largo Use o Anel para invocar o Passo Largo Então nós temos o um Anel em nosso poder, não é? E ele tem poderes Aqui o Aragorn O misterioso líder dos Dunedain e dos Guardiões do Norte Passo Largo é um atacante diversificado, excelente ao, ao enfrentar, enfrentar orques e proteger unidades aliadas. Ele é, luta bem com ali dois personagens, um deles deve ser o Frodo. Pontos fortes, ataque, defesa, com suporte e controle. Ele não tem muito controle, mas... Continuar. Agora traga o Frodo. Vamos invocar o Frodo. Tão querido... Quando era criança... Quando era criança... Quando era criança, Frodo sonhava com o mundo fora do Condado. Agora, como portador do Anel, ele parte para uma missão tão grande quanto a do seu tio Bilbo. Ok? Ele tem ali os pontos fortes todos centrados. Vou continuar. A música do jogo é aquela música assim. típica de jogo fantasia, não é? Não é má, é. Está bom. Vamos clicar ali na portinha. Adoramos portinhas. Há muitas histórias para corrigir neste livro, mas devemos voltar para onde eu encontrei você. É preciso garantir que Frodo sobreviva ao topo do vento. Então, vamos voltar para trás. Ok, vamos clicar ali no mapa que tem, tipo, um, no livro que tem o um mapa da Terra-média. Campanha da Luz, Campanha das Sombras e Campanha da Guilda. Então, em muitos jogos de... fantasia, não é? Nós começamos por jogar sempre com os bons e depois... Quando chegamos ao fim, ou quando atingimos um certo nível, podemos jogar com a campanha do mal. Então, aqui deve ser algo do género, porque temos ali a campanha das sombras, né? E depois a da guilda que eu não sei o que será, mas pronto. Temos ali 297, serão níveis, não sei. E vamos lá. Batalha. Então, na missão temos estes uh, prémios, podemos receber aquelas pedrinhas. Pontos de XP, aqueles serão XP especial, não sei. E moedas, e que temos ali em cima as moedas, as pedrinhas e a energia que vamos gastando, não é? Que é este mapa aqui verde? Não dá para clicar, mas deve ser um, um prémio especial. Então, vamos para o capítulo 1: caminho para a Valfenda. Temos 27 missões, será? 27 níveis de dificuldade normal. Não dá para escolher a fácil. Hum, se calhar que depois nas definições dá para mudar. Vamos lá. Batalha, vamos gastar 6 energias. O que são essas sombras? Perguntou Frodo. Orques. Eles estão longe de Mordor. O que os trouxe até aqui? Temos orques aqui no, no cume do tempo. Do, do cume do tempo, tupo do, do vento. Cume do tempo, toda bugada. Tupo do vento. Fique por perto, prepare-se É que Vocês sabem, com estas traduções todas, weathertop. Já nem sei o que é que li aqui. Eu fico toda bugada com traduções e traduções. Seguinte. Vamos lá, fique por perto para prepare a sua arma, vamos lá. Vamos lutar. O Frodo e Passlagos são prontos. Conforme reunir mais unidades, você terá mais opções para escolher na sua coleção. Ok, quanto mais heróis vamos encontrando, mais depois podemos escolher, não é? é óbvio. Temos ali o Aeldred, que não sei quem é. Elrohir, que é um dos irmãos da Arwen, Wilmer, o e o Weltend, que é um homem de Rohan. Desperto, meio de fogo, oponentes. Uh! Vamos lá lutar. Temos aqui capataz de mordas. Vamos com este ataque forte, só assim para. Para dar um tal. Crítico, matamos logo um Word assim à primeira. Agora o que é que é este símbolo aqui com a cru? Vou clicar. Ainda há esperança. Sempre que passe lá, tem um crítico, que concede uma furtividade. Consegue furtividade por um turno ao aliado Hobbit mais frito que não tenha furtividade. Ok? Ok, vamos com este ataque. Ok. Bençãos e ruínas afetam os atributos de uma unidade durante o combate. Mantenha pressionados os ícones sobre a cabeça da unidade para saber mais. Bençãos e ícones sobre Então, se ligarmos aqui, ah. Ok, então ele tem a furtividade que o Aragorn nos deu por ter aquele, aquele poder. Bem, vamos atacar este aqui, Resmungão de Mordor, eu adoro os nomes E agora o Aragorn vai atacar e vai matá-lo também Então, vamos lá, temos mais inimigos, concluída a rodada 1 de 2 do... Ok, vamos para a segunda Engenheiro de Mordor Temos ali o Resmungão, vamos atacar E mais um Engenheiro Easy. Vitória. Continuar. Subimos de nível. Nível 2, com o anel, com a pedra azul. Aumento da energia da guilda, aumento da energia. Desbloqueamos o nível 3 missões. E ganhamos estes prêmios todos, ok. Ok, vamos à parte 2. Então, vamos lá aqui para esta batalha que gasta 6 então, de energia, temos ali mais pontos, uma pele, e mais prémios, uma pele e um... uma opção Mas vamos lá. Passo Largo, o que é isso? O inimigo chegou. Não tinha chegado já. Algumas das suas unidades são líderes naturais no campo de batalha. Elas têm uma habilidade adicional que ajuda outras unidades quando estiverem trabalhando juntas como, como uma unidade estratégica. A coroa sólida indica. Passei é à frente sem poder ler. Ok, então a coroa quer dizer que o Aragorn será o principal, penso eu. Que era isso que estava lá escrito. Temos que ter cuidado para não clicar. Foi sem querer. Temos aqui mais orques. Outra engenheira. Vamos lá aqui. Com força. Pau. Agora com isto aqui. Faz de Mordor. Pau. Olha não. Ah, ok. E outro engenheiro. Vamos lá. Pau. Vamos à parte 2. Outro resmungão. Pau. Mas eles não atacam. Outro resmungão. Devia ter atacado outro que tem menos barra de tempo. Penso que deve dar para selecionar. Já. Motivador de. Mordor, é o é Um coach? Um coach. Ah, ele agora vai o um motivador atacar. Pois, ele está a ler um livro, não o é? o quê? Um coach. Meu Deus. Um coach. Seguinte. Aquela elfa, você conhece quem é? Pelos vistos, ela é que está comandando os ataques. Então não era a Arwen? Pensava que era a Arwen. Eu conheço a senhora Arwen, mas ela está agindo... Como se fosse outra pessoa. Precisamos chegar a Valfenda antes que as forças inimigas retornem. Victory! Olha, ganhamos aquela pele. Uma pele. Uma ampola de vidro. Por aule. Faltam ali os dois pontinhos no aule. Trema. Por Auleu Ferreiro, você adquiriu materiais valiosos que podem ser usados para criar equipamentos. Vamos ver como isso aprimora uma das suas unidades. Como pode ver, cada unidade pode usar vários componentes de equipamento. Vamos começar com este aqui, ok? Primeiro devemos usar estes materiais para criar um, comp um componente de equipamento utilizável, porque são usados para este herói. Ok, então vamos usar a pele para criar bota de malha. Ok. Criar. Vamos gastar moedas. Cada componente de equipamento concede, concede benefícios específicos. Vamos equipá-lo no nosso herói. Então vamos equipar o Frodo com a cota de malha. Equipar. Excelente. Conforme continua as suas aventuras, você vai obter mais materiais com poder maior. Volte para ver se já pode criar e equipar novos componentes de equipamento para a sua coleção. Então vamos criar este aqui, uma corrente com aquela medida... Ah, não dá, tem que ir ali para a portinha. Ok, fechados. Já... Enquanto você corrigia as histórias corrompidas, eu estive coletando suprimentos para ajudar. Porém, a fim de manter um inventário constante, vou precisar de alguns dos recursos que você pode obter na loja. Então nós estamos a... com realidades alternativas. Não sei. Isto levará você até à loja. É uma loja simples, mas contém muitas coisas para ajudar em sua jornada. Então vamos à, à loja. Este baú contém fragmentos de uma nova unidade para ajudar você nas campanhas. Baú da Eowyn. A senhora de Rohan ouviu o seu chamado e gostaria de lhe ajudar em sua jornada pela Terra-média. Nunca pensei que fôssemos aqui jogar com a Eowyn. Ok, então estas pedrinhas, que temos 132, servem para desbloquear heróis. Será? Ok. Pacote do conteúdo. A senhora de Rohan... Ok, ela então... Isto é para desbloquear a Eowyn. Nunca pensei que fôssemos ter já a Eowyn aqui. Ali, o escrito do anel, a inscrição. senhora Ewing, comum. Bem bela. Ah, pois. Então aqui, para termos joias, temos de pagar. Nossa, o jogo é caro. Que horror. Não, sou pobre, lamento. Ah, melhor valor, 11 mil joias por 119 euros. Tá, não. Eu sou, sou pobre. Então não, não vai acontecer. Vamos embora. Use seu anel para invocar a Eowyn. Invocar. Invocar. Uma ousada e valente escudeira de Rohan. Eowyn é uma lutadora defensiva altamente treinada que apoia e protege quem está ao seu lado na batalha. Bom, ela tem muito suporte, então é boa para dar suporte à equipa. E depois é fraquinha nas outras coisas. Ah, é ruim. Mas deve dar para melhorar, não é? Subir de nível... Subido nível. Aqui parte. Ocupamos com um colar, ok. Buscar. Não sei o que é que é buscar. Baú bónus resgatar. Abra o baú e obtenha um conjunto de fragmentos de unidade, ok. Do comum. Isto. Bem, vamos lá. Uh... Temos ali três poderes dela, habilidades oficial de Edoras. Vamos ter o nível 10. Unidades de Rohan de equipa ganham 15%, mais de 15% de chance de crítico contra ajudas e contra-ataques. Ok, golpe defensivo, ataca o alvo inimigo causando 80% de dano, 50% de chance em ganhar um acúmulo de defesa. Concede força por um turno para si e em uma unidade aliada aleatória. Ler estas coisas, é chato, mas tem que ser, não? E aqui temos o colarzinho. Ah, temos de criar? Ah, não podemos, temos que ter aquela poção. Ok, então vamos lá jogar, mas é. Você concluiu um objetivo diário. Estas tarefas diárias trazem várias recompensas. Objetivo, ok. okay. Nível 4. Já tínhamos estado no nível 3. Aumento da energia da guilda, ok, ok. Concluir todos os objetivos diários traz ainda mais glória e recompensas para você. Então este também está pronto para resgatar. Ok. Subimos de nível outra vez. Ok, o Eren ainda vai ter uma novidade para nós. Temos mais um. Admirável, você progrediu na luta contra o caos e concluiu uma missão. Vamos dar uma olhada dela. Uma olhada. Missões. Temos missões agora. Eu reservei uma recompensa maior pela própria missão quando todas as tarefas da missão forem foram concluídas. Escutar. E. Equipar. Vamos lá jogar, então. Vamos para... Atraso fatal. Precisamos nos ap apressar para Valfenda. O Sr. Elrond precisa saber o que aconteceu com a Sra. Arwen. Ok, então a Arwen está possuída Farei o que puder para acompanhar, diz o Frodo. Então temos ali os três. É que ela está com a Ar com a Eowyn, ok. Temos ali a Eowyn, o Frodo e o Aragorn. Vamos lá. Então temos o Engenheiro de Mordor. Vamos atacar aqui este. Incursora das Terras Pardas. De... Uh! Então ela é da Dunland. É uma terra pardense. Oh, tiro pouca vida ela. Ela deve ser mais forte. A Eowyn, va... a Eowyn vai atacar la agora. Com isto vai matá-la. Toma! Vamos gastar o, o, os outros poderes para os mais fortes. Vamos atacar este aqui que parece ser a barra do tempo mais pequena. Então deve estar... Toma. Ah, ok. Ele vai atacar agora. Tira um bem a vida. Atacou o Frodo. Agora o Frodo vai atacar este. Ok. Devemos usar já o poder forte, não é? Ela vai usar este aqui forte. Só para ver se consegue matá-lo. Ah, é só isso. Ok. Então vai assistir. Eu não percebo nada disto. Do género, eu só clico nas teclas e bora. I have no idea what I'm doing. Estas coisas de percentagem de vida e de poder e de tiro e põe... Esta teórica é muito chata. Olha ali a Arwen possuída. Você está fora de si, Arwen. Lute contra a escuridão. Eu sou parte da escuridão, assim como você logo será. Nossa, ela está mesmo do lado negro da força. Vamos atacá-la. E é encontrar contra Arwen. Frente a frente. Olha, agora o Aragorn vai lá matá-la também. Matou-a! Aqui embaixo vocês estão a ver... Temos ali alguém... Pessoas a comentar online durante o jogo, não é? E tal, uma a dizer que o jogo já crashou algumas vezes. Bem, para mim não crashou, então... Bora lá. Pronto, o Aragorn mata todos assim, pau, pau, pau, victory, três estrelinhas. conseguimos tudo, ok, floresta, então estamos a aproximar do Rivendell, de... tem pouco abrigo ou defesas aqui, mas o fogo serve para ambos, também é uma forma de dizer, estamos aqui, ao menos, mas menos do que gritar. Você desbloqueou o jogo automático. Clique no botão alto ou em combate quando quiser descansar um pouco. Ah, eu não quero lutar todos os utens sozinhos, né? Eu gosto de lutar. Até parecemos nós a escolher os ataques e isso, né? Então, olha, esta vai já tocar este aqui, que é dos poderosos. Hum, Ruins. E o Aragorn vai já matar. Ah, não devia ter aproveitado o Aragorn aqui, ele consegue matar um sozinho, né? Este é um saqueador das terras pardas, então temos aqui terra pardense junto com orcos de Mordor. Ou então se, talvez sejam de Sarman e eles é que não saibam, não né? Bem, vamos lá aqui concentrar-nos e ter decisões acertadas. Saudações! Tenho uma novidade para, para mostrar, ok? Que novidade é? Estivemos trabalhando muito, então esqueci de perguntar o seu nome. Ok, podemos mudar de nome. Boa. Então... Vamos por Inês... T.T. Ok. Não dá? Ok, fica assim. Penso que depois deve dar para mudar de novo, não é? Bem, vamos lá ao que interessa. Ok. Nesta área eu preparei uma caixa de entrada para você, a fim de manter informações e anúncios. Lembre-se de verificá-la regularmente, pois algumas correspondências incluem recompensas. Ok, vamos aqui às mensagens. Boas-vindas, pessoas fundadoras. Boas-vindas ao The Lord of the Rings Heroes of middle Earth. Junte-se a Frodo Bolseiro, Eowyn e mais personagens familiares em uma aventura épica pela Terra-média. Eu gosto de termos aqui Terra-média com o M-minúsculo, eles sabem e com o Ipa, não é? Monte uma equipe de unidades fortes e lutas contra oponentes em batalhas lendárias de PvP e PvE. Uh, PvP é player vs player, jogador contra jogador e PvE é lutador, uh, player uh, against Environment que é o jogador contra o jogo, não é contra não contra pessoas. Depende de você escolher usar o poder do, do novo anel para o bem ou sucumbir ao mal, ok? Temos aqui muitos prémios interessantes, Uh! que podemos usar em roupas, não é? Escolher mensagem, okay, pronto. Então. Boas-vindas à Terra-média. Faça o alguém por 7 dias para desbloquear o Goblin Mestre. Ok, tenho de vir durante 7 dias seguidos para, para ganhar estes prémios. Ok. Hoje já ganhei este e no 7 dia será o, o Goblin Mestre. Que é do. O rei dos Goblins já é no Hobbit. Ok, já temos a recompensa de hoje. Daqui a 5 horas estamos mais. Bem, já que estamos aqui com o menu aberto, eu queria falar só um bocadinho dele, não é? Porque ele é bem semelhante àqueles menus que nós temos de jogos. Uh, RPGs para o telemóvel e não só, não é? Temos ali o nosso bonequinho, que sou o Aragorn, no nível 7, um, com uh, o meu nível. Temos ali uh, coleção, loja, mensagens. Um, temos ali o jogo principal. A parte das aventuras que ainda está bloqueada, a área não deve ser para jogarmos com outros jogadores. E as guildas que deve ser para pertencermos a uma irmandade com outros jogadores, penso eu. Temos ali as recompensas diárias. Ali daqui a 1 e 24 vamos ganhar mais recompensas. E temos os objetivos, que é aqueles diários. E as missões, que temos aqui uma bolinha vermelha. Então vamos ver que missão é que temos. Vamos virar agora de nível. Já dá para pôr aqui mais coisas, não é? Mas ele já está equipado. Ok, vamos criar. Ah, oh, não podemos. Então vamos equipar mais pessoas. Para resgatar aqui este prémio. Ótimo. Veja, esta unidade alcançou uma nova classe de equipamento. Então, equipamos tudo da Eowyn e, então, ela... Alcançar novas classes de equipamento aumenta os atributos gerais da sua unidade e torna a, sociedade, a sua sociedade muito mais poderosa. Ok, então, nós como já completámos aquela rodinha toda, agora vamos subir um próximo nível para equipar os personagens. Ok, interessante. Vamos aqui agora ao Frodo. Pronto, acho que aqui está tudo, não é? Pronto, então aqui vamos, uh, vamos passando de níveis, vamos ganhando uh, itens que podemos depois juntar e criar equipamentos para que os nossos personagens fiquem mais protegidos ou que tenham melhores ataques e possam ir aumentando de nível. Bem, vamos ao, ao jogo, não é? Ok, temos mais objetivos cumpridos vamos lá. Um troll no tempo, ok, vamos encontrar trolls, boa. São trolls, é uma clareira na floresta, então são os trolls do Hobbit, não é? Vamos dar uma olhada, diz o passo parvo. Então vamos nós os três. Ah não, temos mesmo trolls. O troll quebra rocha, troll burta mons. Então o Frodo vai aqui aos é paraquinhos que ele é ruim. Corredor de mordor e nunca consegue matar pessoas. Olha, mas derrotou este à primeira! Eu vencerei no final, mas há pouco nós tínhamos lá morto. Pronto, deve ser só nas rondas, não é? Arwen, querida, volte para mim, recusa as sombras que ser com você. Tipo, a Arwen está a ver o Aragorn ali com a Yuin, então está ali um clima tenso. Bora lá. Amor no tempo do caos. Oh, parece um título de um livro. Não sei. Vamos lá. Precisamos chegar à fenda Você está no nosso caminho. Resista, Arwen. Mas a minha rainha quer o anel. Como posso negá-lo a ela? Rainha? O que é isto? Você pode e deve. Quem é a rainha? Eles não podem chegar a Valfenda. Ok, temos aqui este mapa que é aquilo que fica posto, né? Eu me certificarei disso. Ok, tu ficar curiosa com a história, né? A vitória será nossa. Nós já vimos que isto é tudo uma invenção para o jogo: que há um anel e cá a Brenda está é possuída e há uma rainha e um lago sem cara como o um Nasgo. Vamos aceitar só isso, que é tudo uma grande. Benefico, não né? E está tudo bem. Por aula, é a classe de equipamento de Frodo que está quase completa. Então, vamos equipá-lo. Eu, aqui, eu lhe dei acesso direto às missões para encontrar componentes específicos. Ah, ok. Então, era aquilo que tivemos a ver há bocado. Quando tiver alcançado 3 estrelas em qualquer missão, você pode usar o recurso de vitória automática para concluí-las e ganhar componentes rapidamente. Ou seja, se, as batalhas onde nós vencemos com 3 estrelas, nós podemos voltar lá para ganhar equip uh, componentes para criar os equipamentos. Entendi. Mas eu agora não, não quero... Ah! Automaticamente! Ah! Fantástico! Então nem sequer precisamos de lutar. Ele vai lá sozinho. Incrível. Podemos... Ok. Então vamos aqui... É interessante, estive ali a subir de nível de ali aqui para o Frodo. Já subimos de nível no, também aqui no jogo. Acho que estamos no 9. Então vamos ao jogo. A última ponte é a ponte antes de chegarmos a Rivendell. Bora lá. Quão longe estamos de Valfenda? Agora chegamos ao Rio Fonte Gris. Valfenda ainda está a dias de distância. É Onde eles encontram aquela pedrinha deixada por Glorfindel. Qual é o outro, podemos, o outro rio que podemos ver lá ao longe? Esse é o ruído dos Água, o Bruinen de Valfenda. Estou a gostar aqui de, dos nomes, né? Então. Passe largo, eu fui apunhalado! O que está acontecendo? A senhora Arwen não é assim, ela está sob um encantamento sob um encantamento. Temos de agir rapidamente. O Sr. Elrond pode curar a sua ferida Isto está além das minhas habilidades Ok, então Isto será uma versão alternativa da história Em que o Frodo, em vez de ser ferido pelo Witch King Em Weathertop Ele é ferido aqui pela Arwen Eu aumentei aqui a velocidade do jogo Para, para que isto seja mais rápido, não é? Vamos lá. Olha um chat onde as pessoas estão só a reclamar, não é? Vou ter aqui. Hello, from Portugal. Bem, vamos lá aqui. O 3 final, ok. Estamos quase a acabar esta jornada e eu quero ver o que é que esta história. Onde é que esta história vai dar, não é? Antes de também terminarmos o vídeo. Arwen, você não é, não é assim outra vez. Você pode combater qualquer sombra que esteja sobre você. O anel será nosso. Eu preciso fazer isso. Eu. Eu. O drama, a tragédia. Arwen, lute contra isso. Eu acredito em você. Eu sou. Eu. Não me curvarei às sombras. Preciso alertar o meu pai. Algo sombrio, algo novo se aproxima então ela está já... Já lhe saiu o devaneio. Batalha no rio Bruinen. Ok, vamos lá. Corram, o inimigo nos alcançou. O Rei Bruxo, o Anel... Olha, o Rei Bruxo está tá, tá diferente. tem mais Petro, né Vamos, rápido, pelo rio. Voltem, voltar, voltem para a terra de, Morda, de Mordor e parem de me perseguir. Então, mas o um fruto tem um anel e há outro anel, pois é isso. Ok. Volte, volte, vamos levar você até Mordor. O anel, o anel. Você não terá nem o anel, nem a mim. Ok, temos aqui os Nazgûl. Olha o Elrond. Voltem para Mordor, Servos das Sombras. Então temos o Elrond a lutar connosco. Ok, então agora o Aragorn. Okay, Bruxo, okay. O Rei Bruxo, que é. O Lamina do Leste, que deve ser o Camul. O Lugobrevoraz. O Sulista das Sombras. E o Fera Negra. Oh, olha, o Aragorn vai já aqui com o poder forte ao Witch King. E já foi. O Frodo vai atacar o Solista das Sombras. Opa. Olha, o Elrond vai já usar aqui o poder do anelzinho dele. É para curar, ok. Foi inútil então. O Vilha, né? Então, o Frodo vai já atacar este... Não, o Alrona é ruim. Ok. Venha, rápido. Precisamos, precisamos levar Fruto até a Valfenda para que eu possa curar esta ferida. Ferimentos podem curar com o tempo, mas todos servirão a mim no final. Subimos de nível. Nível 10. Saudações. Tenho uma novidade. Guildas. Agora que você é forte o suficiente, devo dizer que também encontrei mais pessoas portador, portando anéis. Esta porta permitirá que você se conecte com mais pessoas portando anéis, formando guildas para trabalharem juntas e impedirem que o caos, o caos se espalhe mais na Terra-média. Você pode entrar em uma guilda existente e depois de aumentar ainda mais o seu poder, pode criar a sua. Ok, Terra-sudoeste, Sociedade do Anel, Númenor, God of Dragons... Sociedade do Anel Brasil. Já tem muitos jogadores, olhem. Falcam que eles sejam um jogadores? Não sei. Mas pronto, eu agora não quero jogar com outras pessoas. Vamos continuar a nossa história, né? Uma recompensa. Vamos aumentar aqui os heróis. Então já tive, aqui, já tive aqui a aumentar de nível o, o, o Frodo, o Aragorn, a Eowyn e equipá-los também. Já aumentámos também as classes. Então... Ai, mas eu não quero de modos difíceis. Ao concluir um título da campanha você pode jogar estas missões novamente. Cada vitória garante a contenção da corrupção. E podemos ganhar o um herói. As missões serão mais difíceis, mas você obterá fragmentos de personagens exclusivos. Com fragmentos suficientes, seus heróis irão lutar em futuras batalhas. Ah, oh, mas vamos lutar difícil. Podemos ganhar aquele herói, é isso? Quem é que é ele? É o Eosem. É um integrante leal da guarda-pessoal de Elmer. Ele é o primeiro a avançar em batalha e a sua bravura inspira unidades aliadas. Ok, vamos lá então. Vamos lá ao automático. Vou por isso automático e este vai sozinho Ok, então já temos o Yothain. O ok, boa, pronto. Então já temos mais um herói. Invocar. Yothain é o integrante leal da Guarda Pessoal de Elmer. Ele é o primeiro a avançar em batalhas e a sua inspira unidades aliadas. Ok, vamos equipar então. Já dá para subir de nível para 11. Vamos à campanha fácil. Aqui. Okay. Defendendo, vale Bora. Elrond. O anel, o que devemos fazer com o anel, o mais ínfimo dos anéis, a, nin a ninharia que Sauron cobiça. Essa é a perdição que devemos considerar. Seguindo. Traga o anel, Frodo. Agora chegou. Ah, isto é uma espécie de conselho de Elrond, assim. Contempla a ruína de Isildur. Galadriel, o que você está fazendo? Então temos aqui... Não sei, está... Também está possuída! No lugar do Senhor Escuro eu serei rainha, e não serei sombria, e sim bela e terrível como amanhã e a noite. Está toda possuída também. Meu Deus, que história é esta? Todos deverão me amar e, me des des e se desesperar. Oh my God! Então temos a Galadriel, tá a Arwen está possuída e a Galadriel também está possuída. E ela quer ser a senhora do, do escuro. Meu Deus. Vamos lutar contra o pessoal de Lorento. Está tudo possuído. Bora lá. Ok, temos aqui mais elfos. estudioso da floresta. atirador da floresta. Guardiã da floresta. E outra guardiã. Esta vai dar força à equipa O agora, ar agora, agora não vai lá um. Vamos para família assassina Meu Deus isto está muito dark Galadriel você está fora de si não, Elrond. Toda a Terra-média se curvará a mim. Que loucura dominou você. O sangue do nosso povo está em suas mãos. Para Uma nova era começou, Elrond. E comandarei este mundo conforme eu desejar. Vamos estar com o Elrond também, então. Vamos estar com a Galadriel, então. Vamos matá-la. Está... está pesado disto. Ainda não vamos lutar agora com ela, porque hoje. Então. Una-se a mim, criança, e a glória dos elfos nunca desaparecerá. Quem será este? Duelista de Valfenda. Saia da minha cabeça! Não consigo resistir! Sim, rainha. Então ela está a controlar as mentes dos outros, ok. Ela convence os outros à sua vontade rapidamente. Como podemos parar tal poder? Ok, então eu vou avançar estas jogadas para a frente porque está interessante, mas eu quero ver a história. Então vou lutar e, e depois já conversamos. Olha, agora temos aqui o Elrohir. O pai, os elfos de Lorien perderam a razão. Apontaram as armas para nós. O mal os consumiu, mas onde está seu irmão? Você deve impedir o ataque antes que a corrupção de Galadriel se espalhe. Eu, eu encontrarei e faremos isso. Então eu vou à procura do é lá, A Arwen me avisou sobre isso. Me avisou, mas está tá maluquinha, né? Ok, vamos jogar com o Elrohir. Olá, irmão. Fico feliz em ver que você não caiu sob sobre esta sombra. Rápido, precisamos defender a cidade e nos digo com o pai. Não mataremos nossa família. Então, imobilize-os. Talvez eu possa encontrar uma maneira de tratá-los. Olhem, vemos aqui o... será o Sam, suporte de Valfenda. Orques grandes romperam os portões. Eles têm a marca da mão branca. Porque Lorian se uni, uni, uniria com essas feras. Sam, nunca pensei que Elfos e orques trabalhariam juntos. Se não tivesse visto com meus próprios olhos. Eles não parecem orques comuns, parecem fortes e astutos. Se bem que o Sam não deve ser nada de forte, né? Mas pronto, é uma ajuda nossa. Estes urukais são, são grandes. Temos o Brutamon, o Soldado. Yeah. Então, olha, vamos com tudo agora. Olha o ataque dos amigos. Este vai já. Vamos usar este aqui do Sam. Não, não vejo nada. Este doar agora não é bom. Este doar agora não é bom. Não, não mata o Sam! Deixa-no em paz. Boa. Vai, isso. Vai, consegues, tu consegues, guerreira Toma com a enxadinha. Aqui o Sam tem um enxada. no meu bobinho. Bem, vamos continuar quando houver updates. Eu já venho cá. Vocês podem ver aqui o jogo, ele está com diversos ambientes de Rivendell, né? O que é interessante. Vamos mudando ao longo da... Enquanto percorremos o Os caminhos... Da última casa hospitaleira. Viajar com o Sr. Frodo é muito mais interessante do que eu pensava. Nosso caminho terá muitas surpresas para nós. Figura disfarçada. Galadriel, espere. O que você está fazendo aqui? A tempestade começou. Você não nos pode ter Aragorn, filho de Arathorn. Vai para é, lutar com ela. Bem, vocês já. Não sei se já repararam, mas os, heróis, os vilões estão a ficar mais, mais difíceis de matar. E agora temos aqui Urukai com elfos misturados. Vocês podem ver agora aqui tiramos pouca vida, né? E eles estão há tão, bocado quase que iam-me eu, eu, eu, eu matando aqui o Elten. Suas forças foram derrotadas em Valdefenda. Seu objetivo será impedido, qualquer que seja. O que isso importa? Esta forma da Terra-média é insignificante dentro do meu... diante do meu caos. Agora Galadriel, venha Galadriel, você é necessário em outro lugar. Como desejar. Então mas onde é... o que é que se passa aqui? Quero lutar com ela. Bem, faltam-nos mais dois níveis para... Suponho que neste aqui seja a luta com ela, né? Então bora lá. Já volto quando com... estivemos no último. Desapareceram. O que quiseram dizer com esta forma da Terra-média? Não sei. Mas parece que você já viu aquela figura disfarçada antes. Será? Sim, mas foram para a floresta. Vamos pegá-las. Eu estou agora para a floresta. Então, vamos agora para o último nível. E o Elrond disse que a Galadriel escapou. E que temos uma figura estranha que estava com ela. Que é aquele... mago uh, O Elrond diz, na hora certa as encontraremos. Por enquanto, a luta continua no Bruinen. Então vamos só ver como é que é esta última luta e depois já terminamos aqui então estas primeiras impressões do jogo. Mas eu queria saber mais um pouquinho da história, mas eu já estou a jogar há quase duas horas. Já me dói a vista. Valfenda está segura, mas não há sinal de Galadriel ou sua companhia. Então devemos nos preparar para a guerra. Então vamos ser... elfos Contra-elfos. Elvos do lado do, dos Orques. Vamos lá. Então aqui vamos andar pelas florestas, né? Ok. Então pronto, isto fica para depois. Olha, vou, vou, vou só aqui ver esta guilda dos lusitanos, que são os portugueses. Cristiano Ronaldo número 1, um, what the... what? Tem 33 pessoas, então vou entrar, olhem. Já agora vamos apresentar aqui também a guilda. Estar em uma guilda forte oferece muitas vantagens. Por exemplo, há oponentes e tarefas que requerem mais de uma pessoa para serem concluídas. Além disso, uma das suas unidades pode ser compartilhada entre integrantes da sua guilda para ajudar nas lutas e em alguns conflitos. Nós temos aqui o pessoal. Agora que você atribuiu uma unidade, vamos entrar numa batalha de campanha na guilda, ok? Jogar, né? Ah, ok, campanha da guilda. Ah. Escolha uma unidade da guilda para se juntar a você em combate. Cada unidade precisa descansar após o uso e não estará pronta para outra batalha imediatamente. Além de usar uma unidade da guilda, todas as unidades da sua coleção podem ser usadas nesta campanha. Não importa se elas são da luz ou sombras. Ah, então aqui escolhemos tipo o nosso herói preferido para o lutar, ok? Trabalhar bem com outras pessoas é a marca registrada de uma boa liderança. Lembre-se de usar, lembre-se sempre de usar todos os recursos disponíveis. Vamos colar agora que ele é o melhorzinho, não é? vou jogar com este cidadão dessa pessoa ah ok então, claro ok quero juntar pessoas ah mas estamos em Rohan vou lutar contra infantaria leve de, de Gondor meu nós estamos só a lutar, a lutar contra pessoas boas supostamente vão ser boas ah mas só me são mesmos fraquinhos então mas que giro o cenário o Rohan está tá muito bonito Eu disse que não queria vir lutar com as guildas, mas estou aqui, não? Né? Moedas da guilda são utilizadas em compras de itens dos suprimentos. Consiga mais participando em atividades da guilda. Ok. Uh, temos o, o Gluck. Invocar. O Gluck é um urukai de Saruman daqueles que capturam o Mary Pippin, capitão dos urukai e um servo da mão branca. O Gluck comandou os exércitos de Isengard Com ameaças cruéis e As Todos se curvarão a Saruman Adoro que eles já logo para subir tudo de nível Olha só. Chegou agora e já vai para o nível 12 Subimos já de, de classe Nossa Então acho que vamos ficar por aqui hoje pessoal Já já jogámos muito e a história ainda tem muito para contar, não é? Então, eu vou deixar o jogo por aqui e logo vemos se vale a pena continuar ou não o gameplay. O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários se gostariam de ver mais do jogo, se querem saber mais sobre esta história maluca, com uma Galadriel possuída e com uma arwen possuída e um max de roxo e um Elves soltar com Orocs, com, Orox, com, Orox, com Urubus e com Orcs, não sei. Eu quero saber o vosso feedback, ele é sempre muito, muito importante. E então pessoal, o que é que acharam deste gameplay? O que é que acharam desta história maluca? Eu não sei. Uh, considerações assim gerais, eu estou muito contente por termos um novo jogo. Eu gostei do jogo em si. Uh, em relação à dinâmica não há muito a dizer. Ele é aquele jogo típico de, uh, de turnos, não é, de estratégia. Onde vamos lutando com os inimigos, eles vão ficando mais fortes. Nós temos que depois aprimorar, melhorar os equipamentos, subir de nível. Então é... Não há muito a dizer quanto a isso. Em relação à história, não sei porque é que fazem tanto estas invenções, porque é que os elfos estão possuídos. Quer dizer, nós também não sabemos, não é? Isso ainda vai ser explicado. Mas será a Arwen do Dark Side of the Force, a Galadriel do Dark Side, os elfos a lutarem com os Uruks do mesmo lado, hum, does not compute. Mas vamos assumir e vamos ver onde é que esta história nos leva, qual é que será a origem do mal, quem é este mago que está encapuzado, será o Saruman, será outro estado que eles inventaram. Não sabemos, vamos ver... E que anel é este do poder que há que existe também aqui, não é? Também quero destacar aqui que eu acho que o jogo não gasta muito bateria Porque ele gastou-me cerca de 30%, eu tinha a bateria completa E eu também estava a fazer gravação de ecrã Então tinha o jogo a rodar e tinha a gravação de ecrã também um, a trabalhar no telemóvel Então eu acho que, que não foi mal Para duas horas seguidas eu acho que está bom como podem ver, o jogo também é vasto em personagens. Ou seja, nós não temos aquele Uruk que é igual a todos os Uruks, Uruks que juntam connosco, claro que há uns que repetem, mas temos diversos tipos de Uruks, diversos tipos de elfos, diversos tipos de terra como vimos, e temos também diversidade dentro dos próprios povos da Terra-média, o que eu acho incrível. Em relação ao jogo em si, em relação à história, pronto, ela é praticamente inventada, temos só os personagens da, da Terra-média, não é? É, é? Isto será uma versão a alternativa do Senhor dos Anéis, porque pelo que o Earendil nos estava a dizer, eles estão a tentar corrigir a história e eu achei incrível termos o Earendil a contarmos a história do jogo. Isso eu acho fantástico. Eu acho que foi uma ótima inserção. Em relação à música do jogo, eu achei uma música típica de jogo de batalha, então... É normal, é normal só, mas eu estou entusiasmada e vou continuar a jogar. Por isso, pessoal, não se esqueçam, deixem like no vídeo, quero que comentem aí embaixo o que é que vocês acharam deste jogo, se jogaram, se ainda vão jogar, se ficaram desanimados com a história, se ficaram curiosos com a história e querem ver o que é que eles vão inventar mais, digam tudo aí embaixo nos comentários. Não se esqueçam também se podem tornar membros aqui do canal e deixar aqui embaixo um valeu demais, um obrigada. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais,